Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no programa de hoje. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações mapeadas na sua rede. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Esta série de programas é exibida quinzenalmente às terças-feiras às 17 horas, e trata de temas relacionados à revista Reconexão Periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. Hoje nós recebemos aqui a pesquisadora e advogada Viviane Balbulho, que participa da construção da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo e da Associação Ampará. Ela vai conversar conosco sobre o massacre do Carandiru, que completa 30 anos em outubro, sem que nenhum dos responsáveis tenha sido punido. A tragédia do Carandiru, só retomando aqui, começou com uma briga entre dois presos, no dia 2 de outubro de 1992, e isso virou o um estopim de um massacre, no qual 111 presos da casa de detenção do Carandiru morreram depois que a polícia militar entrou no pavilhão 9 para controlar a rebelião. Lá estavam 2.070 dos 7.257 detentos que ficavam naquele local. No térreo não houve mortos. No segundo patamar, que foi controlado pela Rota, 15 presos foram assassinados. Nos outros três andares morreram 96, a maior parte deles atingida por armas de fogo. Os sobreviventes foram obrigados a tirar suas roupas e nus, passar por um corredor polonês formado por PMs, e foram incumbidos de retirar os corpos das celas e dos corredores. Segundo a versão dos policiais, as mortes foram por legítima defesa. Já os sobreviventes e parentes das vítimas rebatem dizendo que os detentos foram massacrados e que os policiais entraram lá para matar mesmo. E as marcas de tiro no interior de algumas celas indicam que foram dados de fora para dentro, o que reforça esse argumento. Então é sobre isso e sobre as consequências dessa tragédia terrível que aconteceu 30 anos atrás que vamos conversar com a Viviane. Boa tarde, Viviane. É, eu, gostaria... Opa. eu gostaria que você nos contasse um pouco do que a motivou a participar da luta pelo desencarceramento e da associação Amparar e da Frente também. É, por favor. Boa tarde, Rosi. É, obrigada pelo convite. Em nome da, da Frente da Amparar, para a gente é um privilégio estar aqui. É, e eu, pessoalmente, sou motivada a, a pensar o mundo sem prisões e, e a luta antiprisional é, a partir de uma perspectiva de, de que a gente vive numa sociedade com uma desigualdade estrutural. E pensar a forma como a gente é, busca responsabilizar conflitos sociais é extremamente importante para a gente pensar no que, que significa uma vida digna para as pessoas, né? que seja minimamente igual. Eu Minha formação é no direito, eu é, sou uma pessoa que viveu na, no, no ABC, né, então sou, enfim, uma pessoa que, que cresceu na, na, na periferia do ABC, é, e que também tem essa, essa preocupação, não tanto, por exemplo, é, por ter tido contato nas minhas, nas minhas trajetórias familiares, mas desde que eu entrei é, para estudar no, estudar direito, eu vi que era um campo que a gente precisa é, pautar, né? E, e precisa ter pessoas que querem pensar, por exemplo, a forma como o direito atua de, de formas diferentes, e a partir daí eu fui tendo experiências de, de, de vida, de trabalho, que foram me levando nesse lugar para tanto estar em movimentos sociais que, que querem pensar o mundo sem, sem prisões, mas também é, como é importante a gente produzir conhecimento sobre isso, quanto é importante a gente também estar tá dialogando com as instituições que, que constroem o direito, e aí é, eu vim muito desse. É, venho muito dessa dessa trajetória, né? Acho que é isso. É, talvez minha primeira meu primeiro contato com com pensar o acesso a direitos veio da do, dos cursos das promotoras legais populares que me fazia e aí a gente é, acabava acabava mesmo como criança absorvendo muito disso. Então acho que foi daí que eu acabei também na, indo para a faculdade e, e, e com o um incômodo também podendo encontrar outros espaços que a gente consegue pensar nessa é, essa estrutura desigual, racista, e, e me formando né, nesse, nesse contexto. E acho que hoje, para mim, é um privilégio também de, de vida, de formação, estar tá, em espaços como, é, de construção né, de um mundo sem prisões, como a Frente e Amparar. Ah, muito interessante isso que você falou, Viviane, até porque, dentro da luta pelos direitos humanos, essa questão da vida nos presídios e quem vive nos presídios, é uma questão urgente mesmo, né? fundamental para ser pensada na sociedade atual. É, falando um pouco sobre isso que aconteceu no Carandiru, 30 anos atrás, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou esse ano um projeto que anistia os policiais militares processados antes mesmo de haver uma condenação. Então, eu queria que você contasse para a gente o que, que aconteceu no andamento desse processo, que até hoje ninguém foi responsabilizado e as pessoas já foram anistiadas antes de serem condenados então é o, o essa notícia né do projeto de lei aprovado na comissão que, que busca a anixar os, os policiais não né, que, que tiveram no, no massacre do carangiru ele ainda não é uma não é ainda um projeto definitivo né ele ainda vai passar por por outras comissões mas acho que ele traz muito do, do que significa politicamente a gente falar desse episódio né a gente é, a gente vê uma série de ações institucionais distintas para a gente invisibilizar e esquecer que o massacre aconteceu então vou dar alguns exemplos é, na região que, que é que que que que tinha a casa de detenção que foi demolida é no lugar dela foi construído um parque né que é o parque da juventude no, no carangiru é, é possível você circular ali e, e esquecer que ali aconteceu um massacre, apesar de ter as ruínas que ficam é, mais isoladas, o parque ali é o um Metec hoje, né, é um lugar que foi construído não para a gente pensar a memória dali, né, para pensar para não acontecer de novo, a gente foi, a, gente, a política pública ali se mobilizou para esquecer que aquele lugar foi né, foi, foi esse palco de um dos episódios de maiores tragédias da história do Brasil. Então, essa é uma forma, né, pensar como que a cidade é reconstruída para a gente esquecer. Outra, por exemplo, a atuação no âmbito do legislativo, que é, por exemplo, esse projeto de lei que tenta é, dar anistia para os policiais, e a gente vê que vem de uma comissão de segurança pública que pensa segurança pública no viés extremamente punitivista, né? não para a gente pensar a segurança pública a partir de uma lógica comunitária e de responsabilização. E outra esfera é, por exemplo, a do Poder Judiciário, que desde a, da, de quando aconteceu, tem uma série de, de procedimentos, né? vai ter o procedimento judicial que a gente ouviu uns anos atrás que o Tribunal de Justiça de São Paulo, é, depois de anos, né, tinha anulado a decisão é, judicial que tinham condenado os policiais, hoje essa, essa decisão ela foi revertida pelo Superior Tribunal de Justiça, então é, a gente está num, num momento em que a gente é, vive no âmbito do judiciário aguardando o que juridicamente chama de trânsito em julgado definitivo, que é é, que seria a gente poder afirmar que essas condenações elas são definitivas, então é, é, esse é o status do, do, do, do processo que que responsabiliza os policiais no âmbito do judiciário e acho que tem algumas iniciativas, por exemplo, de, do Núcleo do Crime e da Pena da FGV, que tem o, o um acervo, um site só com o acervo do, do, do Massacre do Carandiru, que eu acho que é essencial para a gente entender essas estratégias de é, mobilização de, do, do, do, de aparatos do Estado para esquecer né e, e acho que o papel do, do movimento por exemplo de, dessa iniciativa quanto pesquisa é não esquecer é justamente a gente pensar o que aconteceu ali o que que as instituições estão fazendo para né, e e a gente cobrar esse tipo de resposta né E aí eu acho que claro 30 anos depois, né, também, o que, que significa esses policiais terem uma condenação, né, acho que tem, tem um, um apelo, um apelo e um significado político muito importante, né, mas talvez é, essas estratégias todas 30 anos depois sejam também uma forma da gente poder repensar é, o que, que a gente vai fazer a cada vez que acontece uma situação assim, né? Porque elas continuam, é, esse é um ponto, né? O Karanjiru aconteceu 30 anos atrás, mas outros massacres do sistema prisional, eles marcam a história do sistema prisional brasileiro, né? Na história e nos últimos anos, principalmente. Então, será que essas respostas institucionais, elas dão conta? Né? E aí, quando a gente vê, voltando para a sua pergunta inicial, um projeto de lei como esse, aprovado pela, né, pela Comissão de Segurança, a gente vê que é, a resposta institucional não dá conta da urgência que a gente tem de viver, né? de viver, de ter liberdade, de ter uma vida digna. É, então é um pouco, um pouco isso, acho que esse, essa iniciativa é mais uma das para a gente esquecer esse episódio. Obrigada, Viviane, pela sua resposta. É, eu queria falar um pouco também é, com você sobre as mudanças que... Você acredita que é, o massacre do Carangiru? Ele foi indutor de mudanças no sistema prisional, na vida dos presos? É, queria que você falasse um pouco sobre isso também. É, eu acho que tem um, uma, uma mudança de política, né? por exemplo, penitenciária e de segurança pública que o massacre do Carandiru é, trouxe, que é justamente é, a própria... a própria questionamento da possibilidade da polícia militar entrar Dentro de presídios do estado de São Paulo. É, falo de São Paulo porque, em outros estados, a polícia entra em, em presídios. Mas o que, que aconteceu aqui? Foram criadas outras formas de fiscalização de, do centro prisional, que não são ideias também, que usam muito uma lógica é, da própria polícia militar, que é, por exemplo, o Grupo de Intervenção Rápida, o GI, que é hoje quem faz esse tipo de, de ação, de é, revista dentro do centro prisional. E aí, a demolição do, do presídio, do, da casa de detenção, ela também vem junto com outros movimentos de mudança da, da, das políticas criminais. E uma delas, por exemplo, a própria interiorização dos presídios, que foi, é o que, que é um movimento que, que segue esse, esse marco né, dos anos 90 em, si, em diante. Então, a gente vai olhar hoje o site da, da Secretaria de Administração Penitenciária a gente vai ver que tem presídio espalhado pelo estado inteiro, em regiões que às vezes a cidade toda é, se move em torno da existência de um presídio ali. Né? E isso é muito complexo, porque é justamente né, a gente é, viu essa, essa expansão dos presídios, o que significa às vezes até a própria economia de locais contarem com isso. E aí você perguntou justamente é, o que isso trouxe para as pessoas presas. Né? Então, tem o trauma, né, eu acho que o trauma do, do, de um episódio como esse, é, que é um episódio que a gente, diferente de outros lugares, não, não, não pensa ele como um, como um episódio que exigiu reparação coletiva, né, a gente pensar o que que um, um massacre de, de no mínimo 111 pessoas, e, e é isso, quem sobreviveu fala que foram mais pessoas, a gente nem conversa muito sobre as pessoas que foram lesionadas, né, que tiveram sequelas, estão vivas, mas têm sequelas para a vida inteira, é, do massacre, que não tiveram nenhum tipo de reparação do Estado, é, mas o que, que significa esse episódio? Né? Não tratar ele, não, não pensar na memória, no processo de reparação. É, recentemente também tive contato com, com um, um, um artigo escrito pela professora Maíra Machado e, em parceria com duas outras pesquisadoras, que elas vão andar ali na região do parque é, e, e, e vão tentar identificar, não só no parque, mas no Museu Penitenciário Paulista, e vão tentar identificar aonde é que está escrito que foi um massacre. E até isso está sob disputa, porque o Estado não chama de massacre, né? é, chama de rebelião, chama de uma série de outras coisas, e o artigo delas é super interessante, porque elas vão pegando esses nomes para mostrar como que a gente constrói as narrativas. Então, acho que é, um, um, um dos pontos é que a gente vive uma política que não lidou com, com esse trauma, né? e as pessoas estão sendo presas diariamente e muitas vezes sendo levadas para lugares a cada vez mais distantes. Isso impacta muito né? o processo de... É, o próprio contato da família, né, com as pessoas que estão presas, então tem muita gente que às vezes vive aqui na capital, mas é, tem filhos presos num, num, num centro de detenção provisória que chama Nova Independência, que fica quase 8, 9 horas aqui. Como é que você faz para organizar, para vi visitar o seu familiar, para levar comida para ele, para ter dinheiro para você viver e também sustentar uma pessoa que está na prisão? Né? Então tem, tem esse, esse impacto, as mudanças da política penitenciária é, para a pessoa que está presa também vem dessa época né que logo depois a a Secretaria de Administração Penitenciária vai se estruturar é, vai criar regramentos como por exemplo o um pouco mais para frente né acho que eu tô falando como se fosse logo em seguida mas acho que é, tem um, uma narrativa aí de tempo né então vai ser criado o próprio regimento interno da SAP que tem uma série de, de de previsões ali que são questionáveis assim do ponto de vista da própria lei de execução penal de outros de outros paradigmas que a gente pensando assim no, no viés do direito deveria ser seguido então é, não é um episódio que é feito para esquecer mas que diariamente é, impacta a vida de quem é preso né de quem está sendo preso hoje por exemplo né de, de quem morre no sistema prisional né então mais de 111 pessoas morreram no, no, no, no, no Carangiru o que, que a gente sabe sobre as pessoas que morrem hoje né qual que ele, a, o estado não promoveu necessariamente uma política única de indenização para as famílias de reparação inclusive de publicização de quem morre dentro do sistema prisional São Paulo então é, tem, tem tem muita coisa que a gente é, enquanto movimento social vai acompanhando né e muito porque as famílias de pessoas presas são essenciais para para saber a blind... para saber o que acontece dentro da blindagem né da, da, da política penitenciária que a gente vive né que é muito fechada para trabalhos da sociedade civil que é e, e, que, e que, enfim, a gente vai saber pouco sobre como funcionam é, os, os, os serviços básicos e tal, então as famílias, acho que, e, e, é, e é muito dolorido também, porque a gente, pelo menos na Ampará, também conhece pessoas que tiveram familiares que foram mortos no massacre do Carandiru, mas que hoje também continuam vivendo com uma realidade de, de apoiar, de amparar outros familiares, né, jo mais jovens da família que, seguem presos, né? que, serve, que seguem nesse ciclo de, de criminalização, que aí leva muito a gente a pensar, né, é, o que, que é essa política que a gente demanda, né, a política, a, a, digo assim, a gente enquanto sociedade, né, o que, que significa a gente demandar prisão para responder aos problemas sociais, e, e acho que esse histórico é meio um convite, inclusive, para a gente pensar que não funciona, né, e, e que outras so saídas precisam ir sendo permeadas para a gente pensar o que significa de fato responsabilizar desde a pessoa que, é, que, sei lá, furta o celular de um trabalhador no ponto de ônibus até um policial que mata, né, que a gente sabe que a gente vive sob uma polícia que, que mata, o Carandiru é um episódio simbólico disso, mas a gente viu logo em, anos depois os crimes de maio, por exemplo, né, e uma série de outras chacinas como a de Paraisópolis agora, é, e, e, outros, e outras ações que, que caminham juntos, né, a, a, a polícia que mata, o sistema prisional também, e enfim, é um pouco isso tudo que eu acho que a gente tem que pensar como consequência que que veio o, o que vem nesses 30 anos do Carandiru. É muito interessante tudo isso que você falou, inclusive, porque boa parte das pessoas não é, usa como argumento que não existe uma alternativa ao encarceramento das pessoas. Então eu queria te, te pedir para falar um pouco sua opinião sobre isso. É, já houve uma discussão séria das instituições, partidos políticos e da sociedade civil sobre uma alternativa à política de encarceramento no Brasil? Por que, que é tão difícil avançar nesse tema? Por que, que as pessoas continuam apoiando essa polícia que mata, como você é, acabou de descrever na sua fala anterior? É, eu, eu acho que tem um, um ponto que é a gente tem que pensar é, o que, que a gente chama de segurança pública, né? É, o que, que significa, para quem que ela serve hoje, né, e, e, e, pra, e o que que ela poderia significar para quem de fato quer sair para trabalhar às quatro da manhã e se sentir seguro né, de, de não perder o celular que você está pagando a prestação. E eu entendo que né, eu, a gente no, no, na frente, não parar, discutir muito isso, né, que é muito difícil que alguém que vive numa cidade tão desigual, que trabalha, né, que, que, que, que, e vivencie esse tipo de crime. Só que eu acho que é, isso também leva a gente a pensar, né? Qual que é o encaminhamento? Vou dar um exemplo. Qual é o encaminhamento hoje da, poli da da política de segurança pública para o trabalhador que é, que é assaltado no ponto de ônibus. Aí fazer um boletim de ocorrência, né? É fazer um boletim de ocorrência para uma investigação policial de, de delegacias que estão abarrotadas de, de outros inquéritos, que provavelmente, se um dia levar alguém a, a ser investigado, a ser preso por isso, o trabalhador ele não vai ser reparado necessariamente. Né? A gente vai, às vezes, vai, vai encarcerar o jovem, que, que pode ali ter furtado o celular, porque é isso, a gente vive nesse né, contexto de desigualdade, sabe que a desigualdade também aumenta, né, a, o, a, enfim, a, a, as ações né, que exigem responsabilização. Então, é, essa, esse exemplo né, de, do, do trabalhador que é furtado no ponto de ônibus, ele é, ele é muito simbólico de que a política de reparação e do que significa a segurança pública, reparação para quem é uma vítima de uma situação como essa, elas não dialogam, né, é, a segurança pública não é, e, e a política penitenciária, ela não é construída, nem para é, pensar a saída da pessoa que está presa, muito menos para pensar em quem, é, de fato, né, sofre qualquer tipo de, de, de, de, de crime, entre aspas, né, é a mesma coisa para pensar as políticas de repressão ao tráfico de drogas, né, o tráfico de drogas acaba sendo o e até isso né a gente precisa parar de também até usar a própria palavra tráfico porque é, é, as pessoas transportam elas guardam a droga elas vão né é, ter, ter fazer ter posições que são muito às vezes, similares com posições de trabalho né porque é isso que está sendo oferecido então é, quando a gente vai pensar em respostas que não sejam necessariamente encarcerar é necessário a gente pensar todos esses outros processos, né, o próprio pensar o que que a gente, o que que o direito, né, as instituições de justiça consideram uma pessoa como vítima Não é. a gente sabe que tem muitas mulheres, por exemplo, que às vezes sofrem violência doméstica, mas não, não buscam delegacias porque sabem que ali é um espaço de revitimização, né, então é isso, é, a gente tem uma série de exemplos para ver que a, a, a segurança pública, como ela é colocada hoje, ela não não dá conta dos problemas que, que surgem é, na, na sociedade. E aí a prisão, ela é, esse, é justamente esse espaço que a gente normaliza, que existe, assim como uma escola, assim como um hospital, assim, sabe, é bem, bem aquele campo da cidade como, ah, ali tem uma prisão, né, ali tem uma cela de delegacia. É, e, e, e eu acho que a gente tem que se questionar por que, que a gente quer assistir na televisão, por exemplo, programas de televisão que mostrem o dia a dia de uma prisão, né, por que, que a gente quer... É, consumir esse tipo de coisa e eu acho que é, quebrar um pouco esse ciclo também do, do, do, do que o capitalismo vende né do consumo desse tipo de né de, de espaço de idealização do que é o, o seu prisional mas faz parte da gente pensar o que, que significa responsabilização e às vezes a responsabilização e, e aí a gente vem experiências de, de tanto aqui no Brasil mas em outros lugares do mundo principalmente que às vezes a responsabilização ela vem muito mais de, mais, de um espectro comunitário né pode ser que é, o, o código penal do Brasil por exemplo da década de 40 é, quem criou aquilo né quais, quais eram os interesses ali para dizer que uma coisa era crime e outra não é né isso faz sentido em todas as comunidades né do, do Brasil quando a gente pensa por exemplo nos próprios métodos de resolução de conflitos dos povos indígenas do Brasil o que que a gente sabe sobre isso né? como é que a gente pode também aprender mais né do que que é tradicional não só do Brasil mas dos outros povos da América Latina para construir métodos de, de responsabilização e acho que isso é muito uma coisa que a gente aprende é, com os movimentos de mães porque são mulheres que perderam maridos filhos é, ou ou para ou, ou para a polícia ou para o sistema prisional, ou, enfim, para essas lógicas que, que matam, né, que, que, que vivem e que se juntam, que se, vão se organizar para pensar é, o que, que elas querem, né, muitas vezes, é, é a responsabilização do Estado, que não necessariamente significa jogar alguém dentro da prisão, mas eu vi que, mas ter no mínimo que o Estado reconheça que seus filhos morreram, né, que eles que eles tinham uma vida digna, que a família, que a família sofre com isso. Então, é, acho que considerar, entender quem são todos esses atores é, é, e atrizes, né, que compõem é, esses conflitos, faz parte da gente pensar o que significa uma sociedade não prisional. E acho que outro ponto que é essencial para o Brasil é, é levar em consideração que o sistema prisional e a política de justiça criminal como um todo que a gente tem ela é muito baseada numa estrutura escra escravocrata que a gente tem no Brasil, que a gente é, segue de alguma forma, é, de alguma forma não, de várias formas, fim, é, fingindo que o mundo que a gente vive hoje não tem a ver com a escravidão, e, e, e que é, a, a, o, o, não é à toa que são as pessoas negras que são mais... É, que são mais encarcerados no Brasil, que são mais mortos, não é à toa que são que, que as pessoas que estão nas periferias são muito mais visadas pelas ações né, do, do Estado, então acho que revisitar também esse histórico da, da escravidão e lidar de novo né, com o processo de reparação de memória, de né, de entender esse trauma que afeta a construção de política pública, de, de vida das pessoas, precisa passar por aí, e aí o caminho não é construir mais presídio, né? isso é um básico acho que a gente tá em movimentos que que às vezes a luta por exemplo é que um presídio que foi é, que, que foi interditado que foi fechado que ele não volte a funcionar que a gente olha ali para a comunidade do entorno e conversa com as pessoas o que que faria sentido ali tem uma experiência recente que a gente tá tendo pela frente que foi a o fechamento do centro de progressão penitenciária do butantã que era um, uma penitenciária é, exclusiva para mulheres e que era um prédio que um dos, em um dos prédios ele estava é, a ponto de desabar, assim, tinha relatos horríveis, enfim, e aí esse prédio acabou que foi interditado, as mulheres elas saíram de lá, não para liberdade, muitas foram transferidas para lugares no interior, enfim, aí tá, é, está outra, outras questões aí que vão, que vão envolver, mas é, o que, que, qual que é a resposta do Estado para essa, essa interdição? É colocar uma placa lá na frente quanto vai custar a obra abrir uma licitação para uma empresa né e, e promover essa obra mas e as pessoas que moram ali no entorno daquela região né Será que elas que, que elas acham de ter mais um presídio ali né o que que, que, que significa para uma para a população ali que a gente foi por exemplo conversar com pessoas e entender que ele não tem um hospital assim tem uma demanda de saúde muito forte é, mas que às vezes nem isso a gente nem questiona né o que que um prédio como esse reformado né com uma licitação tão alta como essa o que que ele poderia servir melhor para a comunidade dali né e então é, acho que são movimentos pequenos né mas que ajudam a gente a pensar que tem saídas que não necessariamente é, é, é, é o suficiente colocar uma pessoa na prisão e, e é isso né E aí um dia ela vai sair um dia a gente vai ter que pensar em, em muitas outras outras coisas né é, para para tanto a pessoa que está lá, mas quanto para a cidade como um todo, viver de uma forma minimamente mais digna. Né? É muito interessante isso que você falou, né? Porque muito raramente a comunidade é, é consultada, né, sobre o que é uma prioridade para ela. E, e falando nisso, a gente está em véspera de de eleições, aliás, estamos na véspera de um novo governo, né? Teremos uma eleição agora. Pode durar um turno pode durar dois turnos, não sabemos ainda como é que vai ser, e eu, eu queria perguntar para você, é um desafio gigante esse da segurança pública, mas você acha que tem uma coisa que seja realmente uma prioridade que a sociedade espera que seja feita na política de segurança para que novos massacres não ocorram, para acabar com essa política de morte que tem nas prisões no Brasil? Ah, eu acho que tem uma, um campo prioritário que é pensar nos jovens, assim, né, se pensar que não dá, por exemplo, para, para, o tratamento, né, para, é, não só o tratamento, mas as ações, a pensar com, é, com, com, com adolescentes, por exemplo, seja colocar eles na Fundação Casa, seja que eles sejam sujeitos à medida socioeducativas, né? Mas seja pensar qual que é a perspectiva de futuro que é, os jovens que moram nas periferias aqui de São Paulo têm de vida é, e, e oportunidades que possam ter. Acho que essa é uma prioridade. A gente, enquanto movimento que está junto com familiares de pessoas presas, também ver como uma prioridade que é, as, as famílias tenham o um mínimo de acesso e possibilidade de estar junto com seus familiares, já que os presídios são tão longos, né? É, e não tem política pública que dê o um mínimo de, de assistência para transporte, enfim, é, ou, por exemplo, creche para as mulheres que precisam se deslocar todo esse tempo, né? Já que a perspectiva de aprisionar é que as pessoas saiam de outra forma, elas precisam ter vínculo, né, com as famílias. Acho que a gente tem que defender é, coi, é, uma série de direitos que foram ameaçados nos últimos anos, como é, você deu o exemplo do, do, do projeto de lei que busca deixar os policiais do Carandiru, pensei em outro, que é, é a discussão que a gente ouve, mês sim, mês não, do fim das saídas temporárias, né, um direito estabelecido na lei de execução penal, é, que é muito relevante a saída temporária para para a vida das pessoas, né? Para justamente ter esse é, esse contato com o que está acontecendo na, na, fora enquanto a pessoa não tem de fato o direito é, de sair. Eu acho que tem uma série de medidas de, de segurança pública que é também é, a gente ter espaço para questionar, repensar a polícia, né? Ter uma ouvidoria de polícia que seja confiável, que que a população de fato possa acessar. É, tem uma outra uma outra ação que aconteceu recentemente que foi bem assim frustrante para a gente que tá em movimentos sociais porque a gente pauta muito a importância da defensoria pública porque é um órgão essencial para para a família de quem tá preso para quem tá preso para todo mundo né é, E aí a Defensoria Pública de São Paulo fez um convênio com a polícia militar para atender policiais é, de forma irrestrita e acho que essa é uma, uma demanda assim é, de dos movimentos assim gente, desde o início quando soube desse convênio, falou isso é um retrocesso, é um retrocesso muito grande, que é, assim, é, é, uma, é uma medida que vai afetar, né, que ofende as mães, as, as familiares de pessoas que, é, que tiveram familiares mortos pela polícia, porque é um convênio que descreve a possibilidade da defensoria que, né, defender de forma restrita a polícia que mata. Não estou dizendo que policia, os policiais não precisam de defesa, precisam, mas, mas é, foi muito... Né, uma medida que a gente foi pego de surpresa e e que não não, não tem condição né de, de, de continuar de de continuar no ano que vem a gente por exemplo tem uma defensoria pública que até hoje não voltou essencialmente no atendimento presencial para as pessoas né muito é uma outra defensoria que acho que os movimentos exigem né tanto população em situação de rua quanto é, as pessoas presas a, que, que defende as mulheres né acho que é outra atuação e aí é essa daí deixou todo mundo assim muito assim, o que mais que a gente vai perder? Acho que é pensar na, na, a, a política, né, e essa mudança de governo para os próximos anos, é a gente vai precisar olhar tudo que a gente perdeu, assim, tudo que a gente perdeu ou, ou, e reconstruir de novo. E talvez esse reconstruir de novo possa justamente passar pelo que é, não deu certo. teve São 30 anos do cara e a respo as respostas, por exemplo, judiciais, elas não foram suficientes para pensar a responsabilização da polícia, né? A polícia passou a matar mais. O que o que isso significa? O que o que significa, por exemplo, a gente ter visto os crimes de maio, o massacre de que aconteceu, dois massacres que aconteceram em presídios de Manaus em 2017 e 2019, em Altamira, depois em Roraima, é, sabe? E, e, e a gente vê que não é uma situação isolada o que aconteceu aqui, aqui em São Paulo, a gente fala muito mais do Carandiru, porque é realmente uma, um episódio que é uma tragédia, assim, é mas a gente tá, viu essa, essa lógica do Carandiru também se expandir para outros lugares do Brasil, né, De a, a partir dos contextos locais. Então tem muita coisa para né, repensar a segurança pública, desde, é, não sei, o próprio, gente, essas discussões sobre o uso de câmera na, na, por policiais, é, será que a gente prisionais não deveríamos usar câmeras né, também pensar nos tipos de violações? Não sei, só pensando, acho que precisa de é, oxigenar as nossas ideias, porque nos últimos anos parece que a gente tem um apagado incêndio, né? É, né, tentado reparar o que estava aí, mas é, a perspectiva de fato poder construir foi muito mais da base, mas pouco com as esferas né por exemplo do executivo mas é isso é tem uma esperança também uma expectativa pelas mudanças de plataformas de governo por exemplo de para é, o Legislativo né a gente tá vendo candidaturas que têm se disposto a a, a debater é, a questão prisional encarceramento a segurança pública sem necessariamente o viés tipo punitivista exclusivamente, né, um viés desencarcerador que pensa, por exemplo, nas famílias das mulheres que, né, que, que são extremamente dedicadas, que muitas vezes sustentam núcleos familiares, alguém dentro da prisão e outro fora e tudo mais. Muito bom poder falar com você sobre isso, Viviane, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, então eu gostaria de pedir para você contar um pouco sobre a atuação da frente, falar coisas que você considera importantes, que nós ainda não abordamos, para, na sequência, a gente encerrar. É, bom, eu estou aqui, no início falei que eu estou representando a Antara, que é a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas, Sobreviventes do Cárcere e Internos da, da Fundação Casa, que é fundada por é, mulheres, né, como a Railda Alves e a Miriam, que tinham seus filhos, presos na FEBEM e que foram se juntando, criando uma rede de fato de, de mulheres para reivindicar os direitos dos, dos seus filhos naquela época. E elas têm, é, desde os anos 90, sustentado esse trabalho, que está até hoje agregando pessoas que, novas, que aprendem com elas, como eu, por exemplo. Né? E, e muito a, o, o, o trabalho que elas fazem é um trabalho que é, que é único, né? que é isso. Elas foram, desde a base, pensam que significa desencarceramento. E aí, a Frente Estadual pelo Desencarceramento é um coletivo formado também por famílias de pessoas presas, sobreviventes um estudantes, pesquisadores, ativistas, em geral, que é, atua aqui no Estado de São Paulo como um movimento social autônomo é, que busca pensar ações para um mundo sem prisões, né? E aí, acho que a gente ainda é muito em, em diálogo com, com, as, com as mães, né? Para justamente a gente poder é, aprender, enfim, pensar essas outras saídas. E aí, é, eu queria aproveitar esse espaço para poder, inclusive, ler a carta que a gente, enquanto frente, é, construiu para o marco do 2 de outubro, e aí, aí tem esse ponto que a gente se deparou de, para pensar no 2 de outubro, né? como 30 anos do Carandiru também é o dia do primeiro turno. Então, a gente está falando só sobre eleições, mas é, a gente resolveu escrever uma carta para justamente pontuar nosso posicionamento em relação às eleições, mas também é, na memória desses massacres né, que eu venho, venho falando na nossa fala e acho que é, é muito importante que a gente tenha né, esse é, poder, revi possa revisitar essa carta em outros momentos e, e, e continue é, ouvindo e aprendendo é, tanto das pessoas que sobrevivem do cárcere. Eu queria mencionar especificamente uma pessoa que, que é um companheiro da frente também que é o Cric, que acabou de lançar um livro que chama Cria do Governo, que ele escreveu enquanto estava no Carandiru né? então é, é, são situações de tanta tragédia, mas que também é, às vezes a gente consegue ver assim o que, que produziu o que, que né? qual qual que é a luta, por exemplo, de pessoas como Cric para produzir um livro a partir de tanto trauma, né? de tanta coisa e aí eu acho que é esse essa, esse movimento que a gente tem a luta antiprisional ela ela é isso né carrega muito trauma muita muita dor esse essa urgência pela reparação né pela memória e, e também é uma luta que, não para, que a gente diz, né, é um horizonte, a gente tem que pensar sempre nesse horizonte sem prisões. Então eu vou é, pegar a carta e ler para todos e todas aqui também ouvirem. É, carta 2 de outubro, o marco da democracia dos massacres. No próximo dia 2 de outubro, completam 30 anos do massacre do carangiru que assassinou 111 pessoas dentro do maior presídio da América Latina. Uma intervenção da polícia militar no presídio, Sobre o pretexto de conter um pavilhão, causou a morte de 111 pessoas e tantas outras não contabilizadas e invisibilizadas, tornando esse evento um marco da violência, da tortura e das mortes ordenadas pelo Estado do Sistema Prisional. Este ano, essa data, que é historicamente marcada por manifestações em memória do massacre, será também a data do primeiro turno das eleições. Para aqueles que redigiram e assinaram a Cartas Brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, Lida no dia 11 de agosto em frente à Faculdade de Direito do Lago São Francisco, as urnas deveriam ser momentos de ápice da democracia. Que estamos sendo impedidos de viver plenamente graças às ameaças à legitimidade do processo eleitoral. A carta diz: ao invés de uma festa cívica, estamos passando por esses momentos de imenso perigo para a normalidade democrática. Cabe a nós questionar: que normalidade é essa? De que democracia estamos falando? O Estado Democrático de Direito normalizou a barbárie cotidiana e se orgulha de ter no centro do seu sistema de justiça uma invenção como a prisão, lugar de tortura e morte, como há anos denunciam as mães, familiares e sobreviventes dessa máquina de genocida. Ditadura e tortura pertencem ao passado, diz a carta. Mas, infelizmente, a tortura no Brasil não começou com a ditadura militar, de cujos crimes, vale lembrar, os responsáveis foram gratificados com a anistia ampla, geral e restrita. Nem acabou em 1985. A seletividade penal e o sistema prisional escancaram a estratégia de controle do Estado brasileiro sobre os corpos negros, pobres e periféricos. A linha do tempo dessa democracia de massacres nos mostra isso. Em 2 de outubro de 2022, completa-se 30 anos do massacre do Carandiru. E desde lá já testemunhamos o massacre de Aldorado do Carajás, a chacina da Sé, os crimes de maio, a chacina de Osasco e Barueri, o massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, o massacre da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima, o massacre prisional de Altamira, no Pará, a chacina do Jacarezinho, o massacre de Paraisópolis, no bairro da 17, o genocídio promovido pela antipolítica do governo Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19, dentre tantos outros, muitos deles pouco noticiados e rapidamente esquecidos por quem não estava lá. Acontece que a memória dos que se foram nunca morre na lembrança dos que ficaram. E por isso estamos aqui mais uma vez. Interrompemos a atmosfera eleitoral para pedir ao, ao menos um minuto de silêncio, para lembrar que o dia 2 de outubro não é importante somente por ser o dia das eleições. É também um momento de entoar luto coletivo por todas as vidas interrompidas sob o manto do regime democrático. Derrubar o genocida que está na presidência hoje não será suficiente para que a tão reivindicada democracia de fato se realize. É preciso parar imediatamente o projeto de extermínio sistemático legitimado por todos os governos que passaram, que se perpetua diariamente através das prisões e dos massacres promovidos pelo Estado. Sem isso, não há novo presidente que possa proclamar o fim da barbárie. Bolsonaro e seu governo provam que a história sempre nos mostrou. Vivemos em um sistema que se alimenta do genocídio contra o povo negro e os povos originários. E nessa chamada democracia, os massacres estão na ordem do dia. A nossa história de resistência não começou com Carandiru e não se encerra enquanto os nossos e as nossas estiverem sendo presos e presas, torturados e torturados, assassinados e assassinadas. Toda a prisão é política e por isso reivindicamos a anistia de todas as pessoas vítimas da política de encarceramento em massa em memória das mais de 111 vidas perdidas no Carandiru e de todas as demais vítimas dos massacres nas prisões e nas ruas seguiremos lutando. Nossa, muito bonita, muito emocionante, muito importante essa luta. Eu vou, então, agora me despedir de quem nos acompanhou até agora e agradecer muitíssimo a participação por você ter aceitado o nosso convite e esperar que realmente essa mudança, né, que todas e todos nós estamos ansiando muito, que ela possa se efetivar a partir do próximo governo, que esperamos que não seja um genocida, como o que está hoje ocupando a cadeira da presidência. Então, obrigada, Viviane, e, e é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. É, então, Viviane, só é, falando aqui mais um pouquinho com você, é, quando for ao ar o programa, é, eu vou... Vou enviar para você o card de divulgação que a gente usa né, para divulgar. E também, quando for publicada a revista, eu mando aqui pelo, por WhatsApp, tá bom? Tá bom, legal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Rose, obrigada, você. até mais. Até mais.